Estamos começando mais um Conexão Teológica, estaremos juntos é, falando sobre a importância da teologia né, para os nossos dias, né, para a atualidade, e hoje eu e o pastor Adriano né, estaremos falando é, da importância da teologia e por que, que a teologia é importante na nossa cultura, né, na nossa sociedade. É, a, a gente pode perceber a importância da teologia quando a gente olha para profissionais de outras áreas, né? profissionais de sociologia, de filosofia, de outras áreas até das ciências humanas mesmo, se interessando por teologia e até ingressando num curso de teologia para aprofundar seus conhecimentos teológicos. Nós falaremos mais desse assunto hoje e para começar, nós vamos pedir a é, ajuda de um de nossos amigos que vai falar por que, que teologia é importante para nós. Oi gente, graça e paz. Por que teologia é uma ciência importante? Teologia é uma ciência importante por se comunicar com as demais ciências, transversalizando temas que são inerentes à existência e à convivência do ser humano bem como através dela nós encontramos respostas acerca do divino, do sagrado. A teologia é importante porque dentro dela nós, enquanto pesquisadores, precisamos nos submeter a informações que Deus dá de si mesmo através da sua revelação. A teologia é importante por fomentar diálogo acerca da religiosidade e da espiritualidade do homem, bem como também acerca da sua vida moral e social. A teologia é importante por nos levar a uma fonte que é inesgotável. Deus abençoe a sua vida. Muito boa a participação do nosso amigo Wesley. Você vê que ele fala de uma fonte inesgotável. A teologia ela nos leva a essa fonte. Pastor Adriano, é, o que, que o senhor pensa a respeito dessa fonte inesgotável? Né? Será que a teologia ela serve só para padres, pastores, só para religiosos, ou ela tem é, muitos, é, uma fonte muito mais inesgotável, né? muito mais ampla de conhecimento? Muito bem. É, é, diferente de, da concepção né, das pessoas, geralmente as pessoas têm essa visão meio que limitada da teologia. Né? Na, no programa passado nós falamos sobre é um momento é, da história da humanidade né da idade média que a teologia ela foi definida como a rainha das ciências Então se ela foi definida como a rainha das ciências quer dizer que ela abrange né, abrange várias áreas e essa pergunta que você fez aí né e a, a definição do Wesley né? É, principalmente essa, esse último momento da fala dele, quando ele diz que a teologia nos leva, né, além dela nos é, levar a estudar o divino, né, o sobrenatural, as religiões, ela nos leva a uma fonte inesgotável. Aí vem a pergunta, né, que talvez muito dos nossos é, é, telespectadores, né, aqueles que estão nos assistindo, é, internautas, é, talvez se perguntam, mas a teologia ela ela só envolve essa área religiosa aí se eu fizer teologia se eu estudar teologia é, tem algum campo que eu possa trabalhar nele é, porque tem muitas pessoas que acham que a teologia ela tem a ver só com pastor ou com padre né e eu conheço muitas pessoas que é, mesmo sem é, exercer é, o pastorado né ou ser padre eles estudam para acrescentar né, o conhecimento, porque a teologia ela abrange tantas áreas que ela leva o teólogo a ter um, né, uma gama de conhecimento muito grande. É, muito grande. Então, eu separei aqui né, algumas áreas que a gente podia né, trocar uma ideia para quem está nos assistindo saber a área de atuação da teologia. Você vê que é muito amplo né, o conhecimento teológico. Você vê, você encontra na, na teologia resposta para, para muitas áreas do conhecimento. O, o filósofo, por exemplo, né, o senhor falou da, da Antiguidade, né, da Grécia Antiga, por exemplo, né, berço da filosofia, eles olhavam é, para o mundo né, com um olhar filosófico, né, olhavam para o mundo em busca da felicidade, por exemplo. Né. Nessa busca, por exemplo, alguns filósofos se deparavam com o problema do mal, né, a existência do mal, né? É, e eles vão buscar na teologia a resposta para o pro problema do mal. É, é um filósofo, mas que se debruça na teologia para resolver uma questão filosófica. E você pode, né, a gente pode perceber os filósofos da atualidade. né? até o que a gente conhece aí né? os mais famosos mais famosos da atualidade brasileiro por exemplo os Cor... três tenores é, aí os três tenores né é, o Cortella né o, o sabem o... muito de teologia canal e, e você pode pode ver que sempre no, nos debates né? na, na, nas palestras é sempre eles vão estarem falando alguma coisa que tem a ver com teologia porque não tem como a gente fugir tudo que nos envolve que envolve a sociedade tem a ver com teologia, né? tem a ver com teologia. Então, eu, eu, eu separei até algumas, algumas áreas aqui, é óbvio que algumas têm realmente a ver com a parte eclesiástica, mas outras não. Né? Sim. Então, por exemplo, uma das áreas né, que nós podemos utilizar, ou que nós utilizamos, eu como pastor, né, e você como professor de teologia, né, a gente, eu também dou aula de teologia, é a questão de aconselhamento é, espiritual. Você vai aconselhar algum, alguém, alguma pessoa, é, como você vai fugir da teologia? Porque a gente vai usar a Bíblia. Né? Você vai aconselhar alguém, dar para ela uma palavra que seja uma palavra né, de, de, de ânimo, de consolo, de conforto, ou que seja até mesmo no sentido de exortação, nós temos como base a palavra de Deus, né? Então, envolve essa questão aí de, de, da teologia, um aconselhamento espiritual. Área da pesquisa. Né? Sim. Já entra já na, na, na, na, na área secular né? da, da, do estudo. Né? O campo da pesquisa permite o teólogo estudar as tradições religiosas, história, evolução de cada religião, né? e dogmas, doutrinas, rituais. Então, né, mais uma vez, você tem aí a teologia na área da pesquisa. Né? E também a gente vê na área do ensino. Né? Sim. Não tem como. Né? A área do ensino você né, também é, tem a ver com a teologia. É, a, a educação né, ela tem... Ela tem ela anda muito de mãos dadas com a teologia é, a educação nos moldes que nós temos hoje né falando a nível global né ela é, é muito fruto da reforma protestante por exemplo né é, de popularizar a linguagem a linguagem teológica né é, o esforço que a reforma pro, pro, é, promoveu né se empenhou para para que é, a linguagem fosse acessível a todos, né, e se empenhou para trazer essa, essa educação teológica né, para todos, né, que isso fosse acessível. E, e, e como fruto né, do que você está falando, nós temos hoje aí, né, grandes universidades, né, que literalmente são provenientes né, da reforma. Né, da reforma. E, e a área mesmo da educação, como você falou, para o teólogo, é um mercado né, que mais absorve profissionais dessa área. É. Essas três que o senhor citou aí, né? a pesquisa também. Né? É, tem muitos historiadores que estudam teologia, né? tem muitos geógrafos que estudam teologia. Arqueólogos, e, é, arqueólogos então, né? é, eu lembro aqui logo Luiz Saião, né? doutor Rodrigo Silva, né? são é, ligados a essa... essa a essa área né de história de Extremamente arqueologia são teólogos é, ligados a essas áreas aí é, e, e aconselhamento eu conheço eu tenho amigos psicólogos né que estudaram psicologia estudaram teologia é. estudam teologia até hoje né eu lembro do meu amigo Pedro Simão pastor lá da Assembleia de Deus lá em Novo Friburgo né é, minha irmã é psicóloga mas é apaixonada por teologia como todos lá em casa né desde sempre Desde que a gente se entende por gente, a gente lida com teologia, né? então é, é, aconselhamento e, e assim o, o, o teólogo conselheiro ele não invade o campo da psicologia. Não, é, parece que o inverso é verdadeiro. Né? Exato. É, o bom conselheiro, o bom psicólogo conselheiro, né, ele aplica mesmo sabendo disso ou não ele aplica conhecimento teológico na, no seu aconselhamento e é exatamente <risos> essa questão né que eu, o teólogo ele ele sabe da, do, do seu limite né? então tem a, a parte ele sabe até onde que ele pode ir dentro de um aconselhamento porque chega um determinado momento que realmente aí já vai entrar na área da psicologia né do do, do profissional psicólogo né? é. mas na verdade é, é, é, ninguém invade a, a, a, a, área, do a área do outro. Né? É. Então, eu me lembro na faculdade, quando nós estávamos estudando, e o professor, quando estávamos estudando a psicologia, né, é, o, pastor, o professor falou exatamente isso. Né? A gente tem essa liberdade como teólogo de ir até um determinado lugar. Só que você percebe, chegou a um momento né, que é a área já do outro. Aí você indica... Tem situação que você consegue resolver. É. Tem situação que você consegue, dentro do aconselhamento, mas tem casos mais especiais... Você indica que um profissional... Que na, aí já na... é uma área clínica, né? uma área né, que realmente precisa de um profissional né, da, da área psicológica para resolver. Né? É. Com isso, nós, nós fechamos com isso, né, esse bloco, e a gente volta daqui a pouco para continuar esse assunto.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 Voltamos aqui com o nosso Conexão Teológica, estamos falando sobre a importância da teologia e para que, que serve teologia, né? É, dando continuidade ao nosso assunto. Né? Nós falávamos é, de algumas áreas que tocam né, a teologia e existe uma infinidade ah. de áreas de conhecimento onde a teologia... É, é, se apresenta como útil, né, com alguma utilidade, né? por exemplo, as estatais, por exemplo, é, é possível uma Petrobras ou um presídio federal, né, contratar um teólogo? É, é exatamente. Essa é a função do nosso do nosso quadro, né, conexão teológica, é. né? desmistificar, quebrar alguns paradigmas aí né? e um, né, nós escolhemos esse tema aqui porque existe muitos né, paradigmas com relação à teologia. É, como eu disse há pouco, né? ah, é o padre, é o pastor, entendeu? Não, teologia é, é uma é ciência do conhecimento. Né? É, envolve, sim, né, o divino, as coisas né, de Deus, mas é, envolve também né, o geral. Então, o que você falou, a questão das estatais, por exemplo, a gente conhece aí né, é, alguma das estatais da estatal brasileira que ela contrata né um teólogo como né, capelão é, leva lá para o alto mar é, que às vezes ficam isolados alguns dias né é o aqueles quadro de funcionário e precisa da orientação né de né, espiritual então ou seja é, a gente tem, né, esse setor público também, né, Polícia Militar, né, Exército Brasileiro, você falou das estatais, mas o Exército, Polícia Militar também, marinha, é, as Forças Armadas é... de modo geral, né, Exército, Aeronáutica, né, é, é, e aí você vai ver também, né, que está sendo, inclusive essas áreas aí, né, o Exército, Marinha, Polícia, eles sempre abrem concurso para essa área aí de Capelania, né. E às Sim. vezes as pessoas que já entram, né, além de, de, de entrar né, na, na área da teologia, já entram até com patentes até bem altas. Né, é... O teólogo tem uma vantagem, então, nesse sentido. Exatamente, <risos> né? Que às vezes já entra né, como né, terceiro tenente, aquela coisa. Passou no concurso, né, já entra com patente bem alta né, dentro daquela instituição. E esse é, é trabalho social. Né? Ah, envolve teologia? Com certeza, Demais, né? né? Além das religiões, o profissional da teologia também estuda ciências humanas, sociologia, por exemplo, foi o que você falou Bob. Sociologia, filosofia, psicologia. Então, ou seja, né? dentro é. da área social, nós temos aí essa questão aí da, da, né? humanas, que também é a área da teologia. Empresas, né? contrata também, né? tem vários setores de empresas que contratam para dar apoio às suas equipes, né? orientação, aconselhamento, né? mercado editorial. Né? Eu queria chegar a esse é, ponto forte, aqui. Né? Né? Dentro da teologia, né? inclusive, nós estamos com um estante aqui, na nossa retaguarda, né? com vários volumes né? de livros. Tem várias editoras é. aí, hein? Olha, e boas. Olha quantas né? editoras nós temos aqui. CPAD, Vida Fiel... É. Mundo cristão. É, tá vendo? Tudo aí. Então, ou seja, né, é. também precisa de teólogos para poder exercer função e tal dentro dessa área aí. Então, a gente passou rapidamente aqui, mas vocês viram a gama, né? É o leque. É muito vasto, né? É tão, tão vasto a respeito né, dessa questão aí da área de teologia. É como o Wesley lá do vídeo disse: é realmente uma fonte inesgotável. inesgotável. É. Por que teologia? se propõe a estudar a pessoa de Deus né é uma pessoa inesgotável sim, sim. em qualquer qualquer área do conhecimento que você vai para estudar Deus você não acaba não termina o estudo né Nós temos por exemplo na nossa denominação por exemplo é muito forte né a escola dominical né é uma escola é uma escola teológica das melhores que tem é, nós, nós fizemos teologia, mas tem escola teológica como a escola dominical? Tem escola melhor? Né? De maneira e, alguma. E, e termina? Não a gente termina. pega o diploma? Não. Né, não pega. Então, teologia é um, um, uma gama de conhecimento muito grande. É inesgotável, né? Você não termina de estudar teologia, né? Você estuda teologia a vida toda e ainda sabe pouco, sabe? Né? Pouco. Sobre teo Inclusive, teologia. Inclusive, eu sempre, eu gosto de, de frisar isso, né? Nós cremos no arrebatamento da igreja e esperamos ansiosamente e nós vamos passar a eternidade com Deus e jamais vamos esgotar o conhecimento de Deus. Né? Vamos é. descobrir Deus, né? novidades. Né? toda a eternidade, porque geral, é, realmente é um poço inesgotável de, de conhecimento, né? É, você, a gente sabe, por exemplo, até de ateus que estudam teologia, né? Com é, e, e assim a gente podia falar, né? Nesses minutinhos que nos restam aí é, sobre as correntes teológicas que existem, né, é, são várias. A gente pode falar, por exemplo, de uma teologia catafática, né, que olha para Deus de forma positiva, de uma apofática de forma negativa, né, e tem é, várias teologias, né, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, né, e a gente podia falar de alguns é, entendimentos teológicos, né? alguns ramos teológicos. Né, que são traçados aí nessa busca por entender é, a pessoa de Deus, né? É, é, é, o nosso tempo é bem resumido, né, então nós Demais. temos que falar assim, na verdade, talvez não, não teria possibilidade de aprofundar, mas pelo menos te dar um norte para que você pudesse estudar depois e olhar essa questão né, com mais dedicação. Por exemplo, algo que você falou que as pessoas não sabem definir é, bem, qual seria a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? Olha só. Né? Elas não são assim, diferentes, né? teologia, mas não são, né? não, não são a mesma coisa. Não. Né? As duas até se usam como fonte básica de conhecimento a Bíblia. Exatamente. Né? Só que é, uma... Vai particionar a Bíblia em assuntos. É isso aí. Né? É por isso que é sistemática. Né? A teologia bíblica é, é, é o conteúdo no geral, né? A outra é panorâmica, o, é... o fato de você pegar a Bíblia e começar a estudar ela, né? ler a Bíblia, é, e no geral, do Gênesis ao Apocalipse, você tem ali uma teologia bíblica. Agora, quando você fala de teologia sistemática, você vai sistematizar os assuntos em si, né? Vão estudar anjos. Anjos, aí, anjos salvação. Caí... É. É? Vai, pecado, a queda do homem. A pessoa de Cristo. pessoa de Cristo, <risos> é. o Espírito Santo, ou seja, aí você está sistematizando a teologia. Isso. Né? Mas ela não deixou de ser teologia, mas não é aquela teologia bíblica que é a teologia generalizada, né? é, de modo mais amplo. Aí você tem, né, por exemplo, é, algumas outras linhas teológicas que não é, né, por exemplo, nós não seguimos né, no sentido da nossa denominação, mas é interessante para o teólogo né, ele ficar é, ciente de que existe. Por exemplo, né, uma teologia da libertação, é. né, proveniente é, da Igreja Católica. Um teólogo brasileiro, muito bom por sinal, né? é, tem muita coisa boa que você pode... É adquirir lendo Leonardo Boff, né? Ele tem muita boa teologia, mas tem algumas coisas complicadas também, né? É, e essa teologia da libertação tem origem, é, pelo menos aqui, aqui, né? Em volta de nós aqui na América, né? Leonardo Boff é, né? é, é, é. fundada, né? A originalidade, a, a origem dela é de um peruano, né? É. Isso. Né? O nome é, dele aqui é, ela se popularizou é com, com, com, é com o Leo, Leonardo Boff, né? É Gustavo Gutierrez. Gutierrez. Né? Ele, hum. ele é o, o, o fundador, vamos dizer assim, mas propagou né, na, no Brasil em si, pelo menos com o Leonardo Boff. Né? Teologia da Prosperidade é uma outra área da teologia, aí, né? né? É, que é, a gente também vai ver muito por aí, né? a teologia da prosperidade, ela é conhecida como também confissão positiva, né? Isso. É. Essa, nasce, essa é bem recente, né? Nasceu na década de 60, lá com o movimento da autoestima lá nos Estados Unidos, né? É, e ela propunha é, não falar sobre o pecado, não não acusar ninguém, né? Nesse Inclusive, sentido. Inclusive ela tem sido muito é. difundida, né? Porque a, a nossa geração é fã dessa teologia. Isso. É. é. é. A, a geração brasileira hoje né? Os, os novos pregadores aí os oh. que têm mais os que têm mais visualização e curtidas aí na, na, nas redes sociais são adeptos dessa teologia é, né? confissão positiva Isso. né você não deve aceitar né é, é, viver na pobreza e etc nosso horário está terminando mas a gente tem a teologia reformada também né? que é proveniente da reforma protestante é, é, 1500... E 17, né, é. que aconteceu a reforma protestante, então tem a teologia reformada, a gente não tem tempo de discutir, e né, teologia contemporânea, essa teologia contemporânea... Calbart né, por aí, né? É, é isso aí, né, Calbart e alguns outros teóricos que, é, que eles são, né, foram difusores dessa teologia e a gente não tem tempo aqui para é, estar definindo ela, mas pesquisa, dá uma pesquisadinha lá e também, né, no nosso caso, a teologia pentecostal, né, nossa teologia pentecostal, também alegam que ela é mais nova, né, né, né, né é. só que na teologia pentecostal ela foi desenvolvida mais recentemente, mas é uma teologia bíblica. Então, Sim. se alguém perguntar qual é a origem, né, é século 20, é, final do século 19, nossa teologia, ela pode ter sido desenvolvida a partir de então, mas ela tem origem bíblica. Sim. Né? Nossa teologia pentecostal é uma teologia bíblica. É Toda boa teologia ela usa a Bíblia como base é. de conhecimento. Então, né? Às é. vezes alguém queira alegar, né? ah, mas é, foi agora, recente. Mas nós encontramos base né? nela lá no princípio da igreja primitiva. Né? É. E aí, por exemplo, para a gente terminar aqui, você vai ver que a teologia também tem a ver com o meio ambiente, né? Dá Será que gente... tem a ver com política? Teologia e política, inclusive, né? <risos> inclusive, é, a gente vai gravar um, né, um quadro aí para frente especificamente sobre teologia e política. Aproveitando o momento que a gente está tá vivendo aí, né? Mês que vem, novembro, tem eleição. E aí, para a gente encerrar aqui, teologia e sociedade. Essa né? teologia e as teologias da sociedade a gente tem como grande mestre o nosso Jesus, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele era. né? Ele era mestre nessa área aí da teologia empática, né? de preocupar com o próximo. É. Então, é, no, nosso tempo está se, se findando. Né? É, a gente teria muita coisa para falar ainda da importância da teologia, mas a gente encerra é, dando aos nossos amigos que, que nos acompanham né, essa expectativa do que esperar dos próximos programas. Nós vamos falar de todas essas linhas teológicas, mais para frente, nos outros programas que vão, que virão a seguir. né? E nós vamos falar mais recentemente agora, é, um programa específico sobre a teologia e a política, né? e nós vamos englobar teologia e meio ambiente, teologia e sociedade. Todos esses assuntos vão ser abordados no nosso Conexão Teológica. Então fica com a gente, nos acompanhe, é, chame alguém para assistir com você nas, nos próximos programas, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Né? estaremos juntos aí.